Há uma citação do livro do Eclesiastes que diz Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que este, porque essa pergunta não é ditada pela sabedoria. Na verdade, parece, o nosso presente parece dominado por uma mitificação do passado que tem qualquer coisa a ver com o medo do futuro. Boa tarde a todas e todos. Eu sou, estou entre aqueles que consideram que a língua é de fato um, um campo de luta, e que considera que, entretanto, às vezes, essa luta está sendo mal feita, mas isso é um outro, uma outra discussão. A minha pergunta é, tendo estado in loco em muitos das, muitas cidades europeias nos últimos tempos, eh, vieste lá mais eh, com um olhar mais compreensivo quanto aos medos que percorrem a Europa, e não só a Europa, nas última, na última década? Eu tenho uma visão muito mais otimista do que aquela que foi aqui passada, e acho que o medo pode ser até o melhor dos contributos para a regeneração das democracias.